o mundo o amor de todo mundo o amor de todo mundo para mudar o mundo repete aí para mudar o mundo o amor de todo mundo o amor de todo mundo, de todo mundo para mudar o mundo O conceito de recovery é justamente o oposto, sabe? Quem é cuidado é que sabe de si, é ele que diz, é ele que estabelece o que é necessário. O concetto de recovery é importante perché ognuno de nós può comprenderlo e si riferisce ad un'esperienza humana, não si riferisce ad uma guarigione clínica da uma malattia solamente, ma si riferisce all'esperienza della persona. So recovery as a concept came out of the mental health service user consumer survivor movement, and the notion was that um, you didn't have to live your life in a hospital just because you had a mental illness, but you deserved the right to live in the community like everyone else. <laughs> que eu pensava que era um cara e o recovo, era é desconhecido e começamos, e começamos a fazer a discussão do recovo. Aí eu estou começando a aprender o que é recovo. Sim. E eu a começar a aprender o recovo e eu fico olhando assim, dando um passo para trás. E hoje eu me vejo aqui. Pô, engraçado isso, né? Quase me mata e hoje eu estou aqui. Isso dependeu de um trabalho em 2003, 2002, 2003, quando eu comecei a fazer, e no psiquiatra, né? E não aceitar a proposta do psiquiatra. Acho que aí já é recovery. É impossível você falar sobre recovery sem trazer para a cena e para o centro da cena os usuários, que são as pessoas que mais podem ensinar para a gente sobre o seu processo de recovery. Eu sou profissional de saúde, eu sou técnica de enfermagem, então estava nativa trabalhando, eu achava que eu tinha que estar cuidando dos pacientes, cuidando do paciente. Eu nunca recuava para o meu cuidado. I also am a person in recovery from my own mental illness, so I value the experiences of being able to get support from other people who know what it's like to walk in the shoes that I have walked in um, because of their mental health experiences. A partir do momento quando você para e consegue contar a tua história e mesmo sabendo de uma limitação ou outra, de uma dificuldade que você tem, você aprende a dar valor a isso que você vivenciou, né? E o recovery não vale só para quem tem transtorno mental, vale para qualquer pessoa. So the first barrier is just believing that recovery is possible in the presence of an illness. And it's, it's one of really one of discrimination against persons with mental illness que they don't have the capacity to have the same kind of life that everyone else has so there's a stigma that still accrues to mental illness and that translates into a discrimination against people with mental illness é uma pessoa que olha tá como é teu nome bota no sistema espera não tem não tem aquele acolhimento não calma e, e esse acolhimento quem dá sou eu uma usuária A gente trabalha a autonomia, nós estamos trabalhando também a ideia de que a pessoa deve é, exercer uma certa, um padrão maior de liberdade cidadã. Not Não just having rights, mas also participating na society, e along with hours One a sense of belonging que foi validated por outros members of the community que were giving you a mensagem, either verbally ou em outras ways de "Yes, you did belong. You, you were you were a member of society you were needed a gente it means that you can be a member of a society but in in in the in the sense that you are yourself so we can't really base the mental health services towards normalization it's it's okay that some people will leave the system and so but we we need really a politics identity politics for diversity the fact that um, citizenship the feeling of belonging to um, the community to the society to, the, to be a citizen of the world in terms of being truly recognized for who i am parlare di recovery significa innanzitutto eh, creare nella comunità queste opportunità per le persone creare opportunità innanzitutto di, di lavoro opportunità di socialità então, a partir do momento que a gente tem voz e a gente consegue dizer o que está lá dentro escondido, esse é um processo de superação, de reconstrução. Né? E eu acho que o é importante que os meios que nós temos, seja os hospitais, os CAPs, as ONGs, é, o, o usuário ele tem que ser inserido, ele tem que ser ouvido. Eu penso assim: que nós militantes, ou aqueles militantes que já passaram pela condição e conforme o grau de recuperação e tudo, é, tem uma responsabilidade social com os outros. Isso é um sentimento natural, né? Eu gostaria que vocês é, procurar sem saber o que é esse movimento Recover e todas as possibilidades que ele traz junto com ele isso também é muito importante e a gente vai então poder discutir as nossas práticas reinventar as práticas é, que é um aspecto revitalizador para qualquer trabalhador e para qualquer usuário porque é a oportunidade da gente se recolocar na cena então isso é muito importante Então a gente tem que desconstruir o avanço é na desconstrução e na rearquitetura é, é, re dos serviços, a reorientação dos serviços a partir da ótica do indivíduo, da ótica da pessoa. Sinto que seus olhos se assustam comigo, vesgos até se encampam com as coisas que digo, como se representasse o perigo iminente do inesperado, inusitado gesto indecente. O bicho liberto que em mim mora, em ti também faz, em tocada morada, encoraçado pelas grades da educação, programada pelos aparelhos de Estado, espalhados em ambientes diversos. Só mais um que se comprime ou se expande e vem ao domínio da atenção que tanto oprime, afinando a atenção no diapasão que exagera. A equilibrar aos poucos essa esfera na testa, se sei que sei alguma coisa enquanto sujeito das minhas fantasias e delírios mundanos. Fui um, fa fui um fantoche numa ópera bufa tropical, engasgado com o produto típico da moda, o padrão de qualidade da mídia. Hoje sou um homem que se faz cidadão, a se juntar com outros por uma razão, uma associação, um sentido de existência comum, a realização do bem-estar de todos em um. Sou insano se não estou adequado ao exato modelo de comportamento social passivo? Sou são se espinho o que sinto no ato, ser humano livre de cor e correntes? A vida flui inteira de uma forma dual, feitas de nós e laços em seus passos. Cabe nos desatá-los numa só força e voz. Com ordem das águas, da nascente a foz. E tem consciência para ter coragem. Recovery for me é change. it's sobre change. É sobre changing the old to the new. O movimento de recovery, dialogando com os Estados Unidos, a Itália, aproximando com as experiências brasileiras e outros países. É, representam hoje uma possibilidade de fazer avançar a reforma psiquiátrica no Brasil. Essa perspectiva que o Recovery traz de, de, de dar a centralidade absoluta no rumo do tratamento e das questões para os usuários é, se tornou para nós valiosíssima e preciosa. O programa Recovery é um dos projetos mais importantes para que nós possamos avançar com a inclusão social das pessoas com sofrimento mental no Brasil porque ele traz uma expectativa de avançarmos para além da assistência e da tutela e promovermos a emancipação dessas pessoas. É por isso que nós apoiamos esse programa. O Recovery contribui para o avanço da reforma psiquiátrica brasileira por introduzir inovações no cuidado e possibilitar a melhoria das condições de vida das pessoas em sofrimento psíquico. Eu acho que os usuários brasileiros vão gostar muito desse novo modelo de Recovery vai aumentar a autonomia e o protagonismo deles, eles vão ser o sujeito de suas próprias histórias.